Oi gente, nós estamos aqui na Nigéria, ainda é bem cedinho e esse é um Fon Ele foi uma criança estigmatizada e ele está ficando adultinho, ele é um adolescente já E a gente corria o risco de ter que correr muito para mantê-lo aqui no orfanato E hoje um Fon está indo trabalhar logo cedo Ele é serralheiro e ele tem um emprego muito bacana Trabalha aqui perto e vai todo feliz, todo arrumadinho para o serviço nós estamos muito orgulhosos do Fom, muito orgulhosos do trabalho do Caminho Nações aqui E também felizes porque isso só está acontecendo porque você ajuda Porque tem muita gente boa é, lutando pela vidinha e pelo futuro do Fom. Então eu queria registrar para vocês isso, ele indo com a mochilinha dele Está é, indo trabalhar, é um serralheiro e alguém muito querido por nós Nós conseguimos ganhar essa batalha, graças a Deus um beijão em todos aí. Tchau.